sou a Mariana, sou estudante de Sociologia e atualmente estou como estagiária na Secretaria de Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu estou gravando esse vídeo para denunciar o que vem ocorrendo nesse ministério nos últimos meses. O ministro Gilberto Kassab, juntamente com o presidente interino Michel Temer, após anunciarem a fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações, extinguiram agora a Secretaria de Inclusão Social. Isso é um completo absurdo. Essa secretaria é uma das mais importantes porque é responsável por pensar e executar políticas públicas para as populações de baixa renda. Então, dentre os vários programas, dentre os vários projetos, tem, por exemplo, os CVTs, que são Centros Vocacionais Tecnológicos. Esses centros, eles são responsáveis por organizar a comunidade local, disseminar o conhecimento técnico e científico e profissionalizar as pessoas para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Portanto, uma importante fonte de geração, de emprego e renda. Tem os CVTs voltados para as mulheres, que visam o combate da desigualdade de gênero. Então, são quase 500 CVTs espalhados em todo o Brasil. Tem outras áreas, como as de tecnologias assistivas, que são responsáveis por criar e executar políticas públicas para as populações com deficiência e promover pesquisa e desenvolvimento para que se melhore a qualidade de vida dessas pessoas. Tem a área de inclusão digital que leva acesso à internet, a área de tecnologias para as cidades sustentáveis. Então é inadmissível essa falta de conhecimento do ministro, essa falta de comprometimento com o social, por isso, eu convido toda a comunidade acadêmica, os pesquisadores, os professores, os políticos, as pessoas que são contempladas pelas políticas públicas e as que apoiam o desenvolvimento social desse país para que se manifestem e não aceitem retirada de direitos. É um absurdo o que o governo interino e ilegítimo de Temer está fazendo em relação à ciência e tecnologia. Primeiro o que fez com o Ministério da Ciência e Tecnologia, agora o que faz com a Secretaria de Inclusão Social do antigo Ministério. Um governo que tem esse tratamento para ciência e tecnologia demonstra aquilo que a gente já está vendo na prática, no dia a dia, que é desmontar qualquer possibilidade de fortalecimento do Estado Nacional, da independência do Brasil. A ciência e tecnologia é emancipadora. É a possibilidade de que a gente não fique dependente de grandes potências mundiais, daqueles que fazem a operação de mercado. Por isso é tão importante esse investimento e que não haja... A extinção da secretaria, o que não seja feito, o que foi feito com o Ministério da Ciência e Tecnologia. A nossa manifestação é contundente contra essa medida do governo interino e legítimo de Temer. A gente precisa resistir para salvar o MCT, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e mais especificamente a Secretaria de Inclusão Social não nos adianta legislações maravilhosas, o nosso país tem uma legislação impecável, que é referência inclusive para outros países da América Latina, se a gente está no meio de um desmonte de políticas já implementadas. É inadmissível que o Ministério de Ciência e Tecnologia tecnologia e inovação, abra mão de uma secretaria de inclusão, aonde trata de questões fundamentais para a autonomia de vida das pessoas com deficiência. Temos que nos colocar, nos posicionar e nos opor a esses desmontos que estão acontecendo. Eu quero manifestar minha total contrariedade com essa ideia de distinguir a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social será uma decisão muito grave, muito ruim, porque ela caminha na contramão da história. O que nós queremos é usar a ciência e a tecnologia para garantir o progresso social, a inclusão das pessoas. Né? Ficamos muito preocupados que as questões que vêm a melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência sejam focadas somente no humano. Achamos que todos os produtos, através de uma boa política de ciência e tecnologia, pode nos ajudar, pode avançar, pode acelerar essa política e nos dar um conforto ainda maior. A questão não está no homem, está no meio. E esse meio precisa ser desenvolvido. Então essa política de desmantelar e acabar com secretarias ou com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para nós, vai na contramão da história. Vamos viver um grande momento que são as Olimpíadas e Paralimpíadas. E é na Paralimpíada que esse produto se traduz com muita facilidade. Então nós temos cadeira que pesava 15 quilos e hoje pesam 4,5 é, é, quilos, 5 quilos ter é um transporte que precisa ser com toda a tecnologia, ser é um transporte acessível, enfim. Se não tivermos uma adaptação no meio, a pessoa com deficiência não será libertada. Então, aqui, lamentamos essa iniciativa, essa atitude de querer barrar ou diminuir o que já era uma conquista. É fundamental ter a Secretaria de Inclusão Social. Primeiro que ela permite debater, discutir, ampliar, avançar nas tecnologias, assistivas que pode vir, facilitar, da autonomia, garantir o direito das pessoas com deficiência de ir e vir. A própria Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência diz que o Estado brasileiro tem como responsabilidade garantir a autonomia com segurança das pessoas com deficiência. Então, um setor onde debate, discute políticas públicas, que vai garantir lá na ponta, no município, nos estados, né, o direito da pessoa com deficiência é fundamental. E o Conad ele é contra qualquer retirada de direito das pessoas com deficiência, qualquer possibilidade que venha retroceder nessa autonomia, nessa garantia de uma vida com mais qualidade, com mais justiça social.